Atlântida, beira-mar, hoje você é convidado a conhecer o maior churrasco do mundo. Vou mostrar para vocês um pouco aqui, uma das tradições mais lindas do país e do Rio Grande do Sul, com certeza. Olha só, gente, é um quilômetro de churrasco. Aqui é só metade, lá mais ou menos é o meio, tem mais 500 metros para lá. Olha só a galera aí, ó. Já é. Agora que eu tô gravando, já é de tarde. Então tem pouca coisa aqui, mas. O que foi assado de carne aqui, gente? Cheguei atrasado pro almoço, né? Mas sempre tem um pedacinho aí. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, fila alguma coisa aí. Porquinho assado. Na beira da praia. Inteiro, quase praticamente. Bacana, né? Depois a gente vai provar um aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar a gente comentar. <risos> Olha que diferente. Vou perguntar pro rapaz lá o que é. Que mestre que nasceu, Aham, Tudo bom, amigo? Oi. Posso fazer uma entrevista rapidinho aqui? Sim. O que, que é aquelas bolinhas ali que estão com.. Morangas. Ah, são, são morang morangas. sendo assadas. morangas sendo assadas, é, que legal. depois cara. nós vamos largar a moranga aberta. E vamos largar um caramelo por cima delas. Caramelo. É a ah. sobremesa da tarde, é o café da tarde. Café da tarde. Correguinho e moraguinha assada. Esse é, é um porco esse aqui? Não, não isso não? aqui é cordeiro. cordeiro. São dois borrebos, são duas ah, ovelhas. Bolegas, duas ovelhinhas uh, novinhas, né? Dois, dois novinhos. Isso aí. Ah, que bacana! E demora quanto tempo passar aí nossa Olha, a... como a gente tem aqui na praia a questão do, do vento do mar, né? Coisa uh -huh. tal, 4 horas ela tá 4 horas mais ou menos. Tá então, então, de... De tá então desde aí. que hora aí? Estamos dez, desde as 10 da manhã. Desde as 10. E desde quando esse evento acontece na Praia, Frânia? Né? Olha, já é, é a quinta, quinta edição, a temporada. Não é... Dizer, não, é a quinta edição. É a primeira que eu tô vindo participar. O ano passado não teve por causa é, da pandemia, pandemia né? É, por causa da pandemia. Nós estamos na quinta edição. Ah, e é um evento fantástico, né? Porque. Um quilômetro de churrasco? Um quilômetro de fumaça, na verdade, né? Nossa! Isso assim, ó, os astronautas lá em cima estão olhando para baixo, e dizendo o que está que acontecendo naquela parte do planeta, <risos> né? Tá pegando fogo. Não, eles estão sentindo <risos> o cheirinho mesmo isolado. É verdade. Os gaúchos estão inventando alguma coisa, ah, e, né? E, amigo, tem muita, tem, tem muita gente famosa gente o evento aqui. Tem alguns boa. jogadores de futebol aqui. Ah, tem muita, que muita que gente, muitos empresários. jogadores da dupla. Que, exato, muitos empresários também aí. Tem muita gente famosa aqui participando aí do evento aí, né? Isso é muito bom porque é o seguinte, né? Depois de todo um evento que a gente teve aqui, de se isolar, hoje tu pode ver as pessoas felizes, então mais tá juntando, né? bebendo, comendo, se divertindo, uh -huh. né? Eu acho que o Paleta Atlântida, ele... ele... veio para ficar? Não, ele veio para dizer, acabou a pandemia. A pandemia. Sim. Que ótimo. Que bacana, entendeu? né? É isso aí. E aí, isso aí vai até 8 horas da noite vai ter fumaça e churrasco aí, né? É só chegar e comer, é só então. chegar e comer. Ali se tu conseguir, pega ali, pega o dedo e sai lá. Tira uma lasca <risos> e vai embora. Entendeu? Olha, tu comida. Vai experimentar lá. É. É. Vou pegar uma faca né, pra você sair feliz. Isso, vamos pegar aquela que tá caindo ali. Mas, Olha só, gente, vamos experimentar então uma carne aqui, ó. Olha só. Vou dar aqui pro nosso amigo Fernando Pinheiro, colega. Ah. Hum. Tá. bom, Fernando? Eu não tô concorrendo, mas pode ser que é tá bom. Tá desmanchando na boca, cara. <risos> tá bom, Fernando. Tá, tá desmanchando. Melhor que o gato do Brasil. Olha aí, cara. Eu Agora eu vou experimentar, gente. Aí, aí, então vamos experimentar também, ó. Experimenta aí, Diego, me diz como é que é esse churrasco aí. Paleta de Atlântida. Sensacional, gente. Vamos vale vir aí, pena. pessoal, para esse um evento. Coloca na sua agenda do ano que vem, hein. Vale a pena. Eles têm, eles têm um site, gente, Paleta de Atlântida. Você procura lá, se cadastra e o ano que vem você vem participar assim. Agora sim, nós chegamos aqui nos jurados, o pessoal que toma a decisão, para ver qual é a melhor costela do mundo. Vamos dar uma espiada por aqui. Ô, gente, eu cheguei aqui, como é que é o teu nome? Maurício Chitson. Você é de onde Maurício? De Guilherme do Sul. Guilherme do Sul. E a? Fabiane. Fabiane. Eles vão apresentar o prato desse para os jurados, é uma paleta com marinada com Super especial do pessoal do Cavalo Árabe Uma farofa de grãos Soja Diferente E um temperinho que as gurias colocaram lá do Secreto Segredíssimo Secreto Lá <risos> do Coice do Chiru Vamos lá, ver que o que vai dar, é? dar, né? Vamos lá Os gurias Vamos que falaram Obrigado Os gurias que falaram que <risos> estavam com fome, come Jurados, que falaram que estavam com fome, <risos> A gente vai terminar Vamos Vamos ver. Ver. Chegou a hora, a gente, da avaliação Vamos ver como é que fica Tudo bem, muito bem. Que alegria que tá. recebendo não não não o é que tem gente que tá vindo na segunda que tá passando em várias mesas. E aí por isso que a gente tem tá dizendo, não, eu vi que vocês estavam iniciando. esse ano, tem eu, Bom, eu caminhei uns 2km? Nem que seja pra ser aça de novo, meu bonito. Tu quer é soar? Ah? Hã? Tu que é Não, a gente fez a Paróquia e o tempero que é a paleta. Mas quem é A gente já comeu duas antes. expectativa, Fábio? Oh, meu Deus, tem tempero da família. Vamos tem farofinha secreta. <risos> ah, tá. Vamos ver, vamos ver a cara do júri. Vamos ver? Vamos ver? Provou? agora. Oh. Bom? Aprovou? Bom, isso pra gente já é um prêmio, olha aqui, para o e super avançado. É, Aprovou? <risos> tá boa. <risos> muito bom. A umidade muito bom. tá muito boa, tá muito muito ameaçada. Eu achei que faltou um pouquinho de sal. Eu vim aqui um pouquinho de sal. Ela está super equilibrado, A bala tá muito boa. Eu acho que vocês são fortes concorrentes. Olha aí! Pra e... gente é um prazer Fo... de ouvir uma crítica fortes... construtiva desses guardados. Fortes concorrentes! Aí. E... obrigado! Foi... Agora chegou a hora do principal jurado experimentar. Eu, né cara? Vamos ver se é bom então. Isso aí, Diego! Mete bala aí! Vamos ver se esse cordeiro aí tá bom e... ou não. Veio, veio. Olha só! Cara, bem macio, bem temperado. Maravilhoso! Vai ganhar! O que mais, gente?